Meu nome é Natalia do Blog da Escalada A gente está começando uma nova etapa no nosso canal onde a gente vai fazer alguns vídeos eh, de algumas viagens que a gente faz mais que nada para dar dicas dos lugares onde a gente vai para vocês verem detalhes, ver se vocês gostam de alguma coisa A gente já está preparando a mala e eu queria mostrar mais ou menos um pouco tudo que a gente vai colocar dentro dessas quatro mochilas. A gente vai isso de colocar todos os equipamentos aqui em cima desse quarto para depois verificar e de não esquecer nada. Isso é uma dica que a gente dá, funciona bem, para a gente não esquecer nenhum equipamento. É, dessa vez a gente está indo para a Argentina, para a Patagônia. Vamos a escalar em alguns lugares é, locais perto de Bariloche. A gente vai fazer, dessa vez, uma viagem longa. Vai começar em Bariloche, vamos direto de São Paulo para Bariloche. Lá a gente vai escalar em lugares como baixo Encantado, Vila Languim, vamos conhecer outros picos também que a gente ainda nunca foi. Vamos fazer eh, o trekking ao Frei, eh, Vila Langostura, vamos conhecer lugares bonitinhos que não se só de escalada nos dias de descanso. Depois de lá, a gente vai para Pedra Piedra Parada, La Wuitreira, aquele lugar onde foi o Petzer Road Trip. Bom, a ideia é mostrar um vídeo de cada lugar, com todos os detalhes e todas as dicas, que espero que sejam boas. A gente está levando botas impermeáveis, isolante autoinflável, um para cada um. Essa garrafa para tomar mate ou café é, dois sacos de dormir desse tamanho porque eles são menos quatro de extremo, que eu acho para dar para a Patagônia esse tem que ser no mínimo para essa temperatura. São dois iguais que esse saco de dormir junta e fica de casal. A gente tem uma cafeteira. Duas Garrafas para levar água gelada, isso para levar comida quente Aqui, aqui tem um jogo de panelas com duas panelas, pratinho, taguacinha, um monte de coisa, tudo para cozinhar aqui O fogareiro pequenininho, é, tá levando sabão, é, protetor solar, tem um shampoo seco, algumas coisas para cabelo e protetor solar para o rosto Bom, coisas de escalada: tem um magnésio aí que a gente leva dois pacotes, acho que para esse viagem vai dar Capacete, cadeirinha, coisas de escalada, dois sapatinhas para cada um. Essa nossa barraca, ela é bem grande, mas como a gente tá, vai ficar muitos dias, a barraca aqui é ótima. É, e a gente está levando duas mochilas: eu vou levar essa de 68 e o Luciano uma de 70. A gente tem esse saco estanco aqui porque para algum, algum lugar que a gente vai escalar vai ter que atravessar um rio com esse bote inflável aqui que a gente está levando então nesse saco estanco vamos colocar eh, a câmera de vídeo, microfone, essas coisas que não podem molhar espero não precisar, não, não cair do bote mas eh, super importante levar isso. É, aqui cheguei primeiro suporte, depois eu vou arrumar bem. mas tem um curativo para bolha, curativo para dedo, vários curativos, remédios. tem um, um relógio aqui, depois eu vou falar bem. aqui estou levando o espoche, carregador solar, roupas, três calças para cada um, três camisetas para cada um, meia, calcinha, essas coisas. segunda pele, as coisas saíram aqui de chuva chaqueta de pena de ganso uma para cada um são duas iguais, bem pequenininhas e de mochila de mão a gente está uma de 35 para mim uma de 44 para o Luciano terminamos já de montar as mochilas tudo aquilo que vocês viram espalhado aqui que a Natália explicou já está dentro das mochilas aquela lá já é uma mochila de mão não vamos precisar preocupar muito por enquanto, já que vão começar a cobrar com mochila de mão também é, o que a gente o que eu recomendo para todo mundo é, se você vai sair do país, não fica tentando de ah, mas aqui vale. Fica preocupado em levar o seu passaporte. Tá? Então, primeira coisa, deixe um lugar reservado para que quando você sair de casa, você saiba onde está o seu passaporte e use o seu passaporte. Qualquer lugar do mundo aceita o seu passaporte. A sua identificação, que às vezes no seu estado, na sua cidade serve, pode não servir em outro lugar. Mais detalhes, olha na descrição embaixo do vídeo que a gente colocou um detalha, detalhamento completo de quais documentos você precisa para ter, tirando o passaporte, para entrar na Argentina. Já montamos as duas mochilas, estão bem justas, estão dentro do peso, a gente pesou as duas e a principal dica que eu dou para quem vai viajar de mochilão é fechar as mochilas com a abraçadeira ou enforca-gato. Enforca que é conhecido popularmente. A abraçadeira você coloca em todos os zíperes para que ninguém na sala de embarque ou ninguém em algum lugar que esteja dentro do avião e você não tenha noção, é, mexa na sua mochila sem você ver. Ela não vai trancar a sua mochila, mas ela vai evitar com que as pessoas caiam na tentação de roubar alguma coisa da sua mochila. Então se você quiser vedar a sua mochila, basta comprar um pacote desse custa mais ou menos uns 40 reais um pacote que vem com 100 abraçadores e você coloca unindo cada zíper da sua mochila desde que eu usei esse tipo de técnica nunca mais roubaram mais nada dentro da minha mochila Just after sunrise